Meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo, você receber a notificação. O vídeo de hoje, como vocês viram aí no início, é essa jardineira de linho lá do Saia de Saia. Gente, tudo que eu tô usando aqui vocês encontram no Saia de Saia e o molde está disponível no site do 36 ao 56%. Todos os dados que vocês vão precisar, metragem de tecido, aviamentos que eu usei, tudo, gente, tudo, até o número da agulha, o tipo da agulha, vocês encontram no meu blog. Então, tem que entrar lá no blog, tá? Se você quiser saber mais informações deste tipo, eu não coloco aqui pro vídeo não ficar gigantesco. Então, corre lá no blog, é só clicar aqui embaixo no botãozinho, né, na setinha... Na, em opções de mais, que já vai aparecer tudo para vocês. É só clicar no link que vocês já vão cair direto no lugar certinho lá, beleza? Como eu disse, eu estou usando um linho. E, gente, esse linho aqui é maravilhoso. a gente Já estou fazendo peças aqui com cara de primavera-verão, porque sou dessas. E, gente, eu sou de Campinas e tá um calor, gente, sério. Tá 32 graus aqui. Não sei o dia que esse vídeo vai pro ar. Pode ser que esteja frio no dia, mas hoje que eu tô gravando... Queria fazer curto, porque tá frio, tá calor aqui, viu? Mas vamos que vamos. Gente, eu coloquei aqui o meu, o meu molde no tecido todo aberto. Tá explicando certinho quantas vezes você precisa cortar cada parte pra fazer essa jardineira, tá? Vocês estão vendo que tem essa sobra aqui, que não, não é sobra, na verdade. Aqui embaixo, olha, eu só tenho que cortar uma vez, então, ó. Não dá pra ver, né? Deixa eu abaixar vocês. Ó, tem já um bolso aqui, só tá assim, porque esse bolso eu vou cortar uma vez. E essa parte aqui que sobrar, sobrar entre aspas, deixa eu voltar vocês aqui, é pra gente fazer a parte da alça e a parte do nosso cos de acabamento, tá? Tá? eu é, vou cortar aqui as peças, se você não tiver práticas de alfaiate, fita métrica, risca 2 centímetros de margem de costura e pode cortar. Pra quem já tem prática, já pode cortar direto, não precisa fazer marcação nenhuma, que é bem mais rápido. É... Vocês vão ver que eu vou colocar entretelas em algumas partes, eu tô usando entretela de malha gramatura 41, tá, gente? Então, é, se você quiser usar uma entretela mais grossa, fiquem à vontade. Eu não gosto, eu prefiro essa entretela de malha. Bora cortar e parar de falar, né? Então, agora eu vou fazer as marcações aqui, olha, só que eu vou acelerar o vídeo, tá? É, pra ele não ficar muito longo também, gente, eu só tô fazendo as marcações aqui do bolso e vou colocar os bolsos. Vocês vão vendo aí, olha, conforme eu for passando o vídeo, né, Agora, a gente já vai unir as pernas aqui da nossa calça, né? Já montamos o bolso, né? Então, a gente vai colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E aí, a gente vai fechar pela entreperna e pela lateral. Contudo, não vamos fechar tudo da lateral, porque a gente vai colocar zíper, tá? Olha, já montei uma perna aqui. Tá vendo? A gente vai colocar o zíper dos dois lados. Você pode optar por colocar botão também, né? Aí, depende do gosto. Como eu já fiz, eu já... Acho que eu já tenho opção com botão, eu tô fazendo esse com zíper. Então, eu já vou aproveitar até aqui, olha, que eu já... Eu já coloquei o zíper de um lado. Eu vou colocar aqui só pra mim ver aonde que eu vou ter que fechar aqui, até aonde, tá? Se não, você mede aí com o seu zíper... Como eu já fiz uma perna para ficar igualzinho. Então é só passar uma costura, fechando e já pode dar o um acabamento na overlock ou no ponto zigue-zague, porque estamos trabalhando com linho, né, gente? Então tem que fazer o acabamento porque o linho ele desfia, tá? Bom, então, agora, a gente vai colocar o zíper. Tá aqui meu zíper, esse zíper, ele é um zíper de 20 centímetros, tá? Que eu tô colocando aqui, ó. Então, só que eu não vou deixar 20 centímetros, ele, ó, aberto. Eu vou deixar aberto aqui, mais ou menos, 15 centímetros. Essa parte vai pra dentro, tá? Então, como é que eu faço? Eu posiciono aqui o meu zíper, ó, e vou alfinetar ele aqui. Tá certo? Fiz um lado. Vou pegar aqui o outro lado da minha calça e vou acertar de um jeito, como se ela já fosse ficar assim, né? De... Pra colocar no corpo, tá? Ó. Ela mesmo já vai fazer o lugar certo, tá vendo? Você vai pondo assim, ó, ele mesmo já marca certinho aonde tem que ir o zíper, tá? Então, você não precisa forçar... Nada aí de costura, nada que o negócio já meio que se encaixa sozinho, ó. Se você tiver dificuldade em pregar zíper, o que, que você vai fazer? Vai alinhavar isso daqui. Se você tiver facilidade, vai para a máquina, passa uma costura aqui, olha, nessa banda e depois na outra banda e o zíper já vai estar colocado. Vai repetir o processo dos dois lados da perna, tá? Porque nós temos duas pernas... Como é macacão, ó, eu optei em colocar... Na verdade, você não precisa colocar dos dois lados o zíper, só de um lado você já vai conseguir vestir ele. Mas eu achei que ficou, assim, visivelmente mais bonito, então por isso que eu optei. Mas não... se você não gosta de colocar zíper, fa... faz o seguinte, coloca só de um lado que vai dar pra você vestir tranquilo, tá? Vou pra máquina agora terminar de colocar o zíper. Oh, sim, sim. Então, agora, o que que a gente vai fazer? Vamos deixar uma perna do lado do direito e a outra do lado do avesso. Aí, a gente vai pegar aqui, vai pegar o que está do lado do direito e vai introduzir aqui, ó. Deixando o lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E aí, a gente vai passar uma costura agora... Fechando o cavalo totalmente, tá? Pode mandar bala aqui no cavalo. Deixa eu pegar meu... Ah, tá aqui. Ó, coloca aqui costura com costura e fecha o cavalo de fora a fora. Frente e costas, tá? Só passar uma costurinha. Só passar uma costura eu vou passar e já volto aqui pra gente dar continuidade no nosso macacão. Bom, vamos lá, então. Gente, o meu tecido só não tá mais escasso porque... Não dá, né? Ó, eu já fiz a parte das costas, a gente vai fazer esse acabamento aqui, tá vendo? Esse acabamento aqui, vocês estão vendo, né? Eu queria fazer ele um pouco mais largo, mas meu tecido não dá, então, é o que tem pra hoje. A gente vai montar aqui a parte da frente, que é igual a parte ali das costas, ó. Eu tenho o meio frente aqui. Eu vou pegar aqui, olha, esta minha parte, que vai na frente, e vou fazer um piquezinho aqui, olha, pra achar... O centro, e já vou tirar essa rebarba aqui de entretela. Vou colocar lado direito do tecido, porque tem bolso, e aqui vai os botões depois, tá? Então, eu vou colocar, olha, lado direito do tecido para baixo, meio com meio, e vou alfinetar isso daqui. Os zíperes estão abertos, dois. O que que a gente vai fazer? Olha o que eu tive que fazer, gente. É gambiarrinha, mas não tem jeito, não. Eu vou fazer o acabamento disso daqui, tipo um revel. Então, eu vou colocar, olha, assim, ó, pontinha com pontinha e vou alfinetar. E vou vindo, passando uma costura, ó. Até terminar aqui, tá? Passo... Tinha esquecido que tem que passar na overlock já pra deixar o acabamento. Na parte de cima não precisa, tá? Então, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui, ó, pontinha com pontinha... Eu vou dar uma viradinha, já que eu já fiz ali uma gambiarra, né? Tá certo? Então, agora, é só passar uma costurinha aqui, olha, reto, tá? Quando a gente virar isso daqui, ó, fica tudo embutido. E aí, você pode passar uma costurinha que nem eu fiz aqui, olha, de pesponto ó. Tá vendo? Com um ponto mais largo, aí, segura o revel e dá um acabamento mais bonito por fora, tá? Gente, só vou passar uma costurinha aqui, ó. E já volto, é só uma costura reta unindo tudo e já pode fazer a barra do macacão também. Eu ainda não fiz, já vou fazer e volto, porque esse vídeo tá ficando gigante, né? Porque daí a gente vai pregar os botões e vai colocar aqui na tira também, nas alças. Eu acho que essa alça ficou até muito grande, mas agora vai assim. É, a gente vai colocar o... as fivelas, tá bom? Então, meninas, tá aqui, olha, o macacão, terminei, fiz a barra, tá vendo? Olha... Coloquei, eu tenho, eu queria comprar essas fivelas um pouquinho mais larga e dourada Porque eu coloquei o um zíper dourado, tá vendo? Depois que eu vi Então, eu acho que eu vou acabar até trocando essas fivelas, tá? Olha o botão, dá um close da onde que é o meu macacão Vocês estão conseguindo ver? Esse botão aqui vocês encontram também lá no saia de saia, tá gente? Tá? Aí eu pus o macacão, mostrei pro marido e falei, olha, olha o que eu comprei Aí ele, nossa, que bonito, da onde que você comprou? Aí eu mostrei o botão. Ele, você tá louca? Eu falei, não, foi só uma pequena fortuna. <risos> Aí você dá aquele susto no marido, né? E depois você fala pra ele, não, lado de saia de saia. Gente, olha que graça que ficou a jardineira. É jardineira, né, que fala, ó. Tá vendo? É, então, como eu disse, eu coloquei o um zíper dos dois lados, tá vendo? Só que... Pra, pra me vestir, eu não preciso abrir os dois, tá? Então, eu só tô abrindo de um lado, não tem necessidade. Eu coloquei mais pra ficar é, visivelmente bonito. Se você não gosta de colocar por tem dificuldade, coloca só de um lado. Não precisa colocar dos dois, tá? E como eu disse, eu acho que eu vou acabar comprando aqui, olha, essas vivelas douradas. Porque, olha, gente, depois que eu me toquei, tá vendo? Se bem que o botão também, ele é prata aqui embaixo, né? Então, não sei. Vou trocar o zíper, é ruim, hein? Então, tá aqui, o resultado final. Eu amei. Eu adoro jardineira, macacão. É uma das peças que eu mais gosto. Aqui vocês não conseguem ver direito, olha como ele fica. Eu não fiz ele tão longo pra poder usar com rasteira. Porque minhas peças que eu faço, geralmente eu faço tudo pra usar com salto. E aí, eu acabo não usando, porque eu não uso salto quase. Então, esse daqui eu fiz mais, é, mais curto. Pra poder usar com rasteira. E eu amei o resultado, gente. Olha que peça linda. Aqui é amarrotado, tá, gente? Que eu tenho que passar. É, aí, no começo do vídeo, vocês conseguem ver melhor como que fica no corpo. E é uma peça que dá pra você usar com tênis, que fica legal, com rasteira. Se você quiser mais comprida com salto, fica lindo, gente. Se você colocar uma camisa, fica super social, porque é lindo, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês em um próximo projeto.